Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT e também pelas redes sociais, eh, Facebook e outras redes. Eh, desta vez, como sempre acontece, nós estaremos também discutindo uma questão de do interesse dos direitos das pessoas, do direi dos direitos de cidadania e da democracia. Eh, hoje, 10 de dezembro, vamos discutir o os direitos humanos porque estamos exatamente no dia internacional dos direitos humanos o dia em que a carta de direitos humanos da onu de 1948 faz mais um aniversário hoje 10 de dezembro portanto é sobre esse tema que nós vamos discutir aqui no direitos na rede eu queria antes de começar antes de apresentar os nossos convidados lembrar que exatamente hoje no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o nosso programa Direitos na Rede, pela Rede Oficial do PT, comemora o seu primeiro ano de vida. Foi aí um ano todo uh, debatendo, discutindo questões, os problemas, possíveis soluções que dizem respeito à vida do cidadão, à cidadania, à democracia, enfim, que possam discussões que pudessem e que puderam certamente contribuir para a construção de um uma, um país, uma cidade, um Estado mais democrático, no mínimo mais esclarecido, mais lúcido, eh, para que a gente possa buscar de fato a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e portanto mais pacífica. Esse é um compromisso do programa Direitos na Rede e eu creio que ao longo desse ano todo nós... Procuramos honrar esse compromisso e estivemos sempre aqui envolvidos com um debate acerca dessas questões básicas que dizem respeito à nossa convivência no espaço público, a construção da democracia, aprofundamento da democracia e, portanto, o, os direitos humanos estão de aniversário. É? E nós também estamos aqui no Direitos na Rede neste 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para discutir esse tema, estou recebendo muito honrado o advogado doutor Douglas Marques, que é o doutor Douglas Eduardo Campos Marques. É advogado militante em Ribeirão Preto desde 2008 e é também presidente da Comissão de Direitos Humanos da 12ª Subsessão de Ribeirão Preto, a OAB. Boa tarde, Dr. Douglas. Boa tarde, doutor Machado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, estar debatendo esse tema muito sensível com você. E aproveito para cumprimentar -o pelo aniversário desse gostoso e muito importante programa presidido e apresentado por você. Obrigado. Eu recebo também o João Bocaleto, que é bacharel em comunicação social, com habilitação e medialogia pela Unicamp, e atualmente está concluindo o curso de Direito na USP de Ribeirão Preto. Atuou no movimento estudantil, tanto lá na Unicamp quanto aqui também na USP. É filiado ao, P ao PT, membro titular do Diretório Municipal e coordenador do Setorial Municipal de Direitos Humanos do PT de Ribeirão Preto e, até a, e a, atualmente assessor direto da vereadora do PT, Duda Hidalgo. Boa tarde, João Bocaleto, uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Machado. Boa tarde, telespectadores que estão acompanhando aqui o Direitos na Rede. É, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, Machado. Acho que é um tema muito importante, muito caro, para, principalmente para a sociedade brasileira, né? que está passando por uma, um período muito difícil nesse momento. E eu acho que é um dever nosso, como pessoa, estar tá discutindo sobre os direitos humanos, sobre a Carta dos Direitos Humanos da ONU. E... Queria também parabenizar o aniversário do Direitos na Rede, que é um importante programa, como o Douglas acabou de falar. E é isso aí, vamos lá fazer essa conversa. Vamos então. Bom, nós estamos aqui no Direitos na Rede e vamos hoje debater o Dia Internacional dos Direitos Humanos com o doutor Douglas Marques e com o João Bocaleto, que também já é quase doutor, está no, tá no, assim, no último mês da Faculdade de Direito em Ribeirão Preto. O eu queria lembrar que o nosso programa está sendo transmitido pela rede PT no YouTube, mas também pelo Facebook, Fanpage e outras redes sociais. Queria lembrar também que os nossos telespectadores, internautas, podem participar do programa mandando a sua pergunta, fazendo a sua intervenção. Estamos inteiramente abertos a, a esse diálogo, aliás, que é muito importante. Antes de nós começarmos o um bate-papo aqui, eu queria chamar na tela um pequeno, uma pequena mensagem do Antônio Guterres, que é o português secretário-geral da ONU sobre exatamente esse dia 10 de dezembro que se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Está na bala aí, Cavani? As Nações Unidas foram criadas há 76 anos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 Olá, muito bem. Está aí essa mensagem do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU sobre este dia de hoje, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu, nós estamos aqui, é, justamente no Direitos na Rede, para discutirmos essa questão tão ampla quanto fundamental para, eu diria, a vida das pessoas e a vida do planeta. Eu queria começar perguntando aos meus dois companheiros, eu quero ouvir dos dois a, a, a resposta a essa pergunta que eu vou fazer. Eu vou pedir licença ao João para cumprir assim, a praxe forense e começar pelo mais velho. Uh, não tão mais velho, né? mas mais velho que o nosso convidado que é aqui, que é, tá, é muito jovem. Doutor uh, Douglas Marques, o que são os direitos humanos? É, doutor Machado, eu estava até conversando agora há pouco com o João a, a, nesse intervalo é, e como é amplo a gente falar sobre direitos humanos, né? é, é um leque gigantesco que é, abre bastante é, é, é, coisas, pra, preenche bastante coisas né? e ao mesmo tempo é muito difícil você falar de, de direitos humanos porque envolve a questão da, da dignidade, é, o próprio vídeo mesmo, ele, eu frisei bem, ele pega a parte da solidariedade, né, que é muito importante é, é, para os direitos humanos, né, e eu, eu vejo que a, o que mais marca para mim a, a importância desse dia é, a, é, é se tratar, se falar de direitos humanos, né, Deveria ser celebrado todos os meses do ano, a gente deveria chamar a atenção, pela, principalmente pela ausência né, de, de, de direitos humanos, para o combate né, aos direitos humanos. Eu vejo dessa forma, é, é, doutor Machado. Muito bem. João Bocaleto, que já é quase advogado, na sua visão de bacharel em direito, o que são os direitos humanos? Nossa, Machado, essa pergunta como a gente tinha conversado, né Douglas é uma pergunta muito muito ampla, né, os direitos humanos eles são tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna, todos os direitos que um indivíduo precisa ter para uma vida digna então ele abrange desde do direito à defesa a defesa imparcial até direito à moradia, à saúde, à educação ter direito a um, a um alimento uh, tudo isso é, são direitos humanos E o importante de estar tá discutindo isso É justamente pela falta deles né? E se a gente tivesse garantido todos os direitos Que estão escritos na carta da ONU Que estão escritos nas legislações de todos os países Meu, a vida na Terra seria uma vida incrível Seria uma vida de, de filme De ficção científica Mas isso que não, não temos hoje E Então o dia internacional dos direitos humanos Mais do que um dia de celebração tem que ser um dia de luta, tem que ser um dia para a gente conseguir de fato é, conquistar todos esses direitos, a plenitude desses direitos para todas as pessoas, porque o que hoje acontece no mundo e principalmente no Brasil é a ausência desses direitos para muitas pessoas então, na minha visão, aqui que eu compartilho com vocês direitos humanos é, é justamente o que a gente precisa para ter uma vida digna independente de de raça, independente de gênero, independente de classe, é, todo mundo tem que ter o direito a ter uma vida digna. Não dá para gente conviver com essa, com essa injustiça, com essa desigualdade. Porque se eu tenho uma vida digna e o meu vizinho não tem, isso é, é algo que tem que ser considerado um absurdo. Tem que ser considerado é, a coisa mais fora da, da realidade. Não, po não podemos permitir que isso aconteça. Então, desculpa pela resposta longa, mas essa é a minha concepção de, de direitos humanos, Machado. Muito bem. Dr. Douglas, o, os direitos humanos, especialmente aqui no Brasil, eu acho que essa é uma coisa bem brasileira como a jabuticaba, eles são frequentemente difamados, desmoralizados, por certos setores até mal vistos e ironizados. Criou-se até aquela expressão, direitos humanos são os direitos dos manos, ou seja, direitos dos marginais, etc. Tem até uma explicação histórica, né? quando da ditadura militar, os militares, os grupos de direitos humanos, muito desligados à igreja católica, faziam a defesa dos torturados, dos desaparecidos e tal, que a ditadura militar taxava de comunista e terrorista. Portanto, Direitos Humanos era quem defendia comunista terrorista. Vem 20, 21 anos de ditadura e uh, os movimentos de direitos humanos continuaram defendendo os oprimidos, etc. E entre esses, os presos. E aí começaram pra, uh, contra as, as péssimas condições no cárcere, tortura também, ausência de direitos. Então era natural que movimentos de direitos humanos também defendessem esse segmento da população. E isso também vi, fez com que vinculassem essa locução de direitos humanos a direitos de preso e bandido. Portanto, uma hora é terrorista e comunista, outra hora é preso e bandido. Até hoje a gente ouve, sobretudo assim, no entorno do aparato repressivo policial, essa conversa de que a polícia prende, mas depois vem os direitos humanos e tira o bandido, vai para a rua e tal. Então fica muito associado como um movimento que... Protege bandido, que passa a mão na cabeça do bandido apesar dos seus crimes, etc. Uhum. Então há um, digamos assim, uma difamação né, deste conceito, desta ideia de direitos humanos. Né? O senhor é, confirma isso? O senhor percebe isso? Há essa má vontade, há essa calúnia contra os direitos humanos? E em que medida isso é problema? Uh, Doutor Marjado, isso é visível, né? É, Para quem milita na área dos direitos humanos, isso, isso, é, isso é visível. Eu brinco que é, a proteção dos direitos humanos é tão ampla que permite essa pessoa falar isso que fala. Essa difamação também é, é, é permitida pelo direito à liberdade, pelo direito à voz, pelo direito é, pela garantia ao direito à liberdade, uhum. garantia ao direito à voz, à expressão, né? O é, senhor me permite... É, é, me recordei de uma situação em que é, justamente isso, isso veio acontecer. Eu me lembro que eu, no começo de 2009 houve um, uma ocorrência, uma delegacia em que alguns moradores de rua haviam sido presos. E nós somos acionados, né? Chegando lá, conversando, resolveu-se a situação. E na saída, quando é, é, é, uma pessoa que ouviu é, eu me apresentar lá dentro, sendo da Comissão de Direitos humanos da UAB, é, essa pessoa chegou aqui fora e falou: "Ah, você é dos direitos humanos?" Foi depois sim, claro. Ah, eu queria saber o que que você estava tá fazendo pela família de outro lá que tá pre... que que que morreu. E mas eu muito ingênuo, eu falei: "Nossa, mas ele está precisando da minha ajuda? Não, só toma o meu cartão, pode me ligar o que eu puder fazer para ajudar?" É, não, mas ele morreu. Eu falei: ah, "Mas a família tá precisa de ajuda." Ah, depois comecei o que fui perceber que era um ataque, né? Que ela tava é, fazendo justamente esse contraponto, né? Até Felipe talvez a minha ida lá para aquela ocorrência, né? Lamentavelmente isso acontece, mas eu acho que é nosso dever estar tá, tá prosseguindo até mesmo com essas é, com esse tipo de atitude, com esse tipo de, é, de vilipêndio. né? Muito bem. Agora o Bocaleto, o essa, digamos assim entre aspas, difamação dos direitos humanos, porque nós já falamos aqui que os direitos humanos são aquele conjunto de direito ligado à dignidade humana, ao Estado democrático de direito, à democracia, à cidadania, etc. A gente sabe disso, né? Mas essa difamação que alguns ainda promovem, é, quando quando fazem esse tipo de afirmação, que fizeram o Dr. Douglas, né? Mas o fulano morreu e você está cuidando da família dele também. Esse discurso contra os direitos humanos frequentemente ele termina assim, olha, é, você aí dos direitos humanos está defendendo o bandido e a vítima. Quem que está defendendo a vítima, Bocaleto? <risos> Quem está defendendo a vítima é o pessoal dos direitos humanos também. O que, o que as pessoas fazem assim, nesse nessa processo de difamação dos direitos humanos é um, é um processo que ele é feito por pessoas que têm os seus direitos humanos garantidos. Então, na verdade, a turma dos direitos humanos ela vai falar com o preso, com a pessoa de, moradora de rua, com o violentado e tal, porque essa pessoa tá sendo, tá sendo, ela não está tendo os seus direitos garantidos. Ou seja, as pessoas que precisam dos defensores dos direitos humanos são quem não tem os direitos humanos garantidos. Quem tem os direitos humanos garantidos, quem tem moradia, quem tem saúde, educação, comida... É, a, é o pessoal que fala do pessoal dos direitos humanos. São, é, é o povo que tem os seus direitos garantidos, uhum. que tá, tem uma certa condição de, de vida. E acha que, por ele ter a condição de vida, o mundo... A régua é dele, assim. A partir dele, tá tudo certo. Então, tipo, ah, gente, todo mundo tem a mesma vida que eu e as escolhas que essas pessoas fazem é que implicam em ser presas, em serem... É, Serem, a, apanharem da polícia e tudo mais. E, e não é, na verdade, a gente tem que ver o, a realidade não com os nossos olhos só, mas temos que ver o geral, as estatísticas. Existem pessoas que não têm condições, tem pessoas que, que nasceram sem oportunidade. Então, e essas pessoas são as pessoas que precisam ter os seus direitos humanos garantidos, porque essas pessoas não têm a, a dignidade garantida. E a, quem tem a dignidade garantida... Faz, faz vista grossa, acha que ah, todo mundo, quem não, tem, quem não é igual a eu é porque não, não escolheu as coisas que eu escolhi. Mas não é verdade, isso não é verdade, isso a gente, a gente vê. É. Aí eles falam, e a vítima? Pô, beleza, a vítima sofreu uma violência, é absurdo. O código penal está cheio de, de punições para quem cometeu essa violência. E não deveria acontecer. E foi o que o Dr. Douglas falou... E a família dessa pessoa está precisando? Tem, tem algum problema? Que, que vocês estão pedindo ajuda? É, essa é a atitude certa. É tipo, e, a, e a pessoa mesmo falou que não. Que, que a família não está precisando de nada. Não está precisando dos pessoais de direitos humanos. Porque eles têm os direitos deles garantidos. E, e é isso. E a gente tem que ter uma atuação. Todos os indivíduos. Para garantir a dignidade para todo mundo. E o preso no Brasil. Ele é a pessoa que tem menos dignidade. A gente tem um código de execução penal. Lindo é o código mais bonito que tem de execução penal. O preso tem N direitos, tem direito à educação, trabalho, a leitura, a fazer curso e tudo mais. E aí na prática, quando a gente vai no, no, nos presídios, quando a gente vê as notícias, é basicamente uma masmorra medieval com 40 pessoas dentro de uma sala, uma sala fechada. E aí, como como que a gente vai? A gente não tá, o Estado brasileiro não cumpre o que ele mesmo se propôs a cumprir. E aí ele viola os direitos dessas pessoas. Então, quem fala que ah, direitos humanos é para bandido? Não, é, bandido não tem os direitos humanos. Os presos, as pessoas que foram, que estão no sistema judiciário, no sistema prisional, não têm os seus direitos garantidos. O Estado viola sistematicamente esses direitos. Então tem que ter pessoas prontas a defender isso. E é o que o Dr. Douglas falou. É, essa é a atuação de quem defende os direitos humanos. Muito bem. Agora, o. Agora há pouco, o João Bocaleto disse que. Se os direitos humanos estivessem todos garantidos, ou seja, efetivados, nós estaríamos vivendo o melhor dos mundos, né? o planeta seria uma maravilha. O Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta, que talvez seja o maior, segundo alguns, ele, ele, certa vez, se referindo à Declaração Universal da ONU, que é essa de 10 de dezembro que nós comemoramos hoje, ele disse assim, olha... A Declaração Universal dos Direitos Humanos, se vista da lua, não merece nenhum reparo. Agora, quando vista da, da terra, do chão da história, onde ela tem que valer, aí é um fracasso. Quer dizer, isso revela o seguinte, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito bonita, é muito boa, é perfeita. Ela mira a construção de uma vida de bem-estar, de direitos, de garantia que beira a, se não a perfeição, a perfeição pelo menos o, o desejável. Mas quando você olha do chão da história, ali onde os direitos humanos têm de ser aplicados, efetivados, você vê que a realidade é outra. Então, então há um discurso da declaração da ONU numa direção e o discurso da vida, da realidade no outro, ou seja, um fosso. Entre o que diz a Declaração Universal e o que diz a realidade, sobretudo em países periféricos como o nosso, países desiguais, países é, com forte exclusão social, países com violência, é, a Declaração diz uma coisa, a realidade desmente. Doutor Douglas, é, isso parece. É, dizer que o grande desafio hoje é efetivar direitos humanos. É efetivação dos direitos humanos. Você tem uma carta internacional de direitos humanos muito boa. Depois dessa carta, proliferaram tratados internacionais de direitos humanos uh, no planeta todo. Da maneira que você pode dizer que tem um sistema europeu de direitos humanos, um sistema americano de direitos humanos, um sistema interamericano de direitos humanos, um sistema africano, um sistema árabe, um sistema mundo. E você tem constituições que abrigam direitos humanos quase que de maneira. É, como é que se diz? Exauri, ex, exauriente. Ou seja, estão todos eles lá, inclusive a brasileira que é tem um, um grande catálogo de direitos humanos, talvez o maior do mundo, e mesmo assim um catálogo aberto, que incorpora os tratados internacionais. Quer dizer que em termos de, assim, de arcabouço jurídico, de rede protetiva de direitos humanos, eu acho que nós estamos bem. Né? Agora, o problema é efetivar. Eu, eu me lembro de um livrinho do Norberto Bob, aquele juris filósofo italiano, que já morreu, não faz tanto tempo, que se chama Era dos Direitos. Ele dizia assim, nós vivemos uma era paradoxal, porque nunca houve tantos direitos humanos fundamentais assegurados e nunca houve tanta violação também. Então, isso é um paradoxo. O que leva a crer de novo, aquilo que eu vinha dizendo, que o grande desafio, o grande desafio fundamental, é dar efetividade a esses direitos humanos. Só concorda com isso, doutor Douglas? O desafio é esse e isso depende do quê? Quais caminhos nós temos de percorrer para garantir essa efetividade? Eu concordo, doutor Machado, concordo. Eu ia até comentar que a nossa Constituição replica boa parte daquelas garantias fundamentais que são tratadas né? no Tratado Internacional de Direitos Humanos, na declaração. Eu acredito que a dificuldade na efetividade tem a ver com o contexto social. Eu acho, acredito que tem a ver com... É, com o poder público também, muito a ver com o poder público, com a implementação, com a boa vontade, com o olhar para aquilo, com a garantia. É, eu vejo muito isso, é, doutor Machado, é, e pegando o que o João falou, na questão carcerária. Nós enfrentamos muita dificuldade com a questão carcerária, é, em respeito aos direitos, é, é, não só de... Da, da questão da superlotação da, das unidades, mas um direito básico do preso, por exemplo, que nós é, é, é, vimos enfrentando aqui, que é o falecimento de um ente, né, o direito a ir ao, ao velório de um ente, no, no caso de, de falecimento, é uma garantia do preso é um direito, está na LEP. E nós enfrentamos muita dificuldade, por conta, é, é, muita dificuldade nessa efetivação, muito por conta do poder público, por conta... É, dessa própria dinâmica e também né, por conta é, do olhar social Que não vê o preso como uma pessoa que tem direitos e garantias né? Eu concordo é, com o que o senhor falou Nem né? o ex-presidente Lula pôde visitar do o, o pode ao velório do irmão Pois é, nós tivemos aqui, é, é, doutor Machado uma, Um episódio que me, é, que me é muito caro Que foi, nós fomos é, é, acionados uma sexta-feira é, por volta de umas duas horas da tarde, e a dinâmica era que uma uma, uma, uma presa é, é, teve a trágica notícia de que aquele seu único filho havia falecido. E nós movimentamos tudo que a gente podia, né? É, é, falar na unidade, depois a unidade falou que ali estava tudo certo, era para a escolta. Eu lembro que naquela naquela noite, eu a última ligação que eu, que eu dei foi às 10 horas da noite, tentando é, é falar, tentando garantir, né, ter um, um retorno de que ia ser efetivado. E não dormir aquela noite por conta disso, eu não, não consegui. Mas, felizmente, no outro dia eu tive um retorno que aquela aquela sentenciada, ela pode pelo curto período, mas ela pode ir ao velório do filho, se despedir. É muito delicado. Verdade. caleto você concorda que o grande desafio, o grande problema é a obscena taxa de inefetividade dos direitos humanos? Se você concorda, por que, que isso ocorre e o que fazer? Bom, Machado, é, é, esse é um dos grandes problemas, sim. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Os direitos humanos, como você falou, é uma da, da vista da lua é algo irretocável, é uma coisa que não dá nem para a gente criticar. Mas o problema é realmente a, a execução disso. Como fazer para as pessoas, para os seres humanos do planeta Terra terem seus, seus direitos garantidos, terem a dignidade garantida. Então o problema central é superar a inefetividade. Exatamente. Só que uma coisa que a gente tem que ter muito em mente não adianta a gente apenas achar que é um governo que vai fazer isso. Não vai. Não é. Pode fazer? Pode fazer. pode. Existem governos que garantem os direitos humanos muito mais que outros. Mas se a gente não tem na sociedade uma, um consenso de que os direitos humanos são importantes, se a gente não entende que os direitos humanos têm que ser defendidos por todas as pessoas e não por, por, por um governante por um advogado, por um policial, não. O, os direitos humanos têm que ser defendidos por todas as pessoas. E precisa haver esse consenso na sociedade. Porque se troca um governante, vem, entra alguém que não participa desse consenso, que não acha que os direitos humanos são é importantes, eles conseguem destruir tudo. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então, precisamos urgentemente construir um consenso Mundial de que os direitos humanos são importantes Porque também não adianta a gente ter um consenso aqui Ah, no Brasil a gente entende que os direitos humanos são importantes Pô, beleza, Brasil, país continental A gente tem o nosso país vizinho ali, sei lá, o Uruguai, a Bolívia Que estão tá tendo violações de direitos humanos diárias E a gente não... não o, a, o indivíduo não pode conviver com isso, gente A gente não pode aceitar que o nosso vizinho tenha, esteja sofrendo com, com violações de direitos humanos e esse é o, o, o desafio é esse, é justamente criar um consenso entre os todo mundo para que os direitos humanos sejam garantidos para sempre. Uma coisa que o secretário-geral da ONU falou no vídeo, que eu achei assim, que eu fiquei pensando, falei, pô, tá. Ele falou que os direitos humanos não tem prazo para acabar. Tá, beleza. Concordo os direitos humanos não tem prazo para acabar, mas precisa ter um prazo para começar. <risos> A, a declaração de direitos humanos Tinha que pôr um prazo lá para falar ó, a partir dessa data vão estar tá, todos os direitos vão estar tá cumpridos e todos os estados têm que cumprir esses direitos isso vale para o meio ambiente isso vale para o trabalho para a saúde porque se a gente deixar do jeito que tá beleza não tem prazo para acabar mas aí quando começa <risos> quando a gente vai ver isso sendo efetivado de fato quando a gente vai ver a desigualdade acabando quando a gente vai ver as pessoas tendo direito a três refeições diárias Essa, esse que é o desafio você mesmo falou, Douglas, que meu, é um direito básico você ver um ente, um ente querido ser enterrado, ter, fe ter feito o velório, porque é um, é um processo difícil. O processo do luta é difícil. Todo mundo entende isso. E se o, o ex-presidente da República não teve isso garantido, imagine o, as milhares de pessoas no sistema car carcerário. É... é e, não pode, gente, não pode os direitos humanos serem algo complexo. Exato. Não dá pra gente pensar que, porra, como que vai fazer pro cara... Não, gente, é direito, é direito, vamos lá e faz. Não, é, não tem que ficar elucubrando de tipo, ah, formas de fazer... Gente, as pessoas estão passando fome? Estão passando fome. A gente tem dinheiro pra comprar comida? Então vamos comprar comida. É simples. É, o Machado, o Lula falou uma vez... Depois do primeiro mandato dele Ele falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça para sempre assim. Ele virou e falou assim Gente, o segredo de governar É a arte de fazer o óbvio Então tão preciso, Tá precisando de educação? Então vamos contratar professor, capacitar professor Fazer escola e tudo mais Tão precisando de saúde? Vamos contratar médico Vamos chamar médico de Cuba Vamos fazer, comprar vacina Não, não tem segredo, gente é, é assim, a gente sabe o que a gente precisa e vá atrás de fazer o que a gente precisa. Essa, essa que é a, a chave de toda a coisa. E quando você fala, machado o desafio é, é, é fazer os direitos humanos serem respeitados, Valeu. valerem. É verdade. Só que a gente tem que pensar, é, é isso. É tipo Tem que valer? Tem que valer. Então vamos lá e fazer. E não é, não é pôr nas costas do outro e falar ah, o governo vai lá e faz. Não, não é. Porque se for assim, trocou o governo, acabou tudo. A gente viu isso no Brasil. A gente viu com, com o golpe de contra a Dilma, a primeira coisa que o Temer fez foi acabar com o Sem Fronteiras. A primeiríssima coisa. O primeiro decreto que ele fez acabou com o Sem Fronteiras. Tirou o direito de vários estudantes que nunca poderiam ter essa oportunidade de ir para fora estudar. Direito à educação, direitos humanos básico Acabou. Aí agora o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu acabar com o Bolsa Família, ele acabou com Minha Casa Minha Vida, tá? vai acabar com o ProUni agora, que essa semana ele já falou que agora o ProUni vale para todo mundo. Não é. Se vale para todo mundo, não vale para quem mais precisa. É essa que é a, a real. Então, é isso, Machado. A gente, o desafio é esse, mas é um desafio para todo mundo. Para uhum. todo mundo que a gente tem que ter, criar esse consenso, porque não importa o governo que estiver lá, não importa o governo que estiver em nenhum país, uhum. os direitos humanos têm que ser respeitados e têm que ser efetivados, de fato. É isso Muito bem. O, o doutor doutor Douglas, vamos continuar um pouquinho ainda nessa questão da, da efetividade e inefetividade dos direitos humanos, porque parece que estamos de acordo aqui em que esse é o grande desafio o resto é pode ser blá blá blá o grande desafio é fazer com que os direitos humanos sejam sendo, ou seja se materializem, se concretizem na vida real, isso parece o resto é muita conversa muita gramática nós estamos, vamos então, vamos centrar, centrar fogo nesse, nesse fazer o um esforço nessa direção. Como a gente sai disso? O Bocaleta estava dizendo, olha, está na lei, está na lei, vamos cumprir. E que a lei precisa mandar cumprir, a lei já manda. A Constituição diz, na República Federativa do Brasil vigora a prevalência dos direitos humanos. Lá no artigo 5 o diz, os direitos humanos têm aplicabilidade imediata. O artigo 60 diz que os humanos são cláusula pétrea. Não podem sofrer, portanto, retrocesso. Isso está na lei. Isso está nos tribunais. Os tribunais dizem, olha, os direitos humanos precisam ser efetivados porque está na Constituição, eles eh, precisam ter a maior eficácia possível. Isso está na doutrina. A doutrina fala, ó, direitos fundamentais são mandamentos com a maior eficácia possível. A a própria doutrina, em 1959, um conhecido constitucionalista alemão, o Conrado S., ele fez uma, uma conferência em Berlim, em 1959, hein? ele fez uma conferência em Berlim que virou um livrinho no Brasil, publicado no Brasil, muito popular, chama Força Normativa da Constituição. Ele dizia assim, olha, precisamos ter vontade de Constituição. Ter vontade de Constituição é vontade de direitos humanos fundamentais, porque eles é que são a Constituição, o resto é uma legislação normal. Portanto, isso já vai lá para 60 anos, que a gente sabe que tem que ter vontade de direitos humanos. No café da manhã, com a sua esposa, com seus filhos, com a empregada, no, no trânsito, em todo lugar, nós temos que respeitar direitos humanos. Essa gramática está posta na doutrina, está posta na jurisprudência, está posta na letra da lei, mas não está posta na vida. Esse é o problema. Então, eu volto a insistir um pouquinho nessa direção. Aquela célebre pergunta do Lênin, o que fazer? O que vocês acham, quais estratégias, como fazer para que isto saia do papel, saia do discurso dos tribunais, saia da academia, porque nós já sabemos isso. Agora, materialmente falando, concretamente falando, o que fazer? Sem dúvida, doutor Machado, é um desafio tremendo, essa resposta é um é um desafio tremendo é a efetivação desses direitos né eu penso uh, que o caminho a publicização e o debate como esse que a gente está fazendo talvez seja uma uh, uma saída né como eu falei e não se debater todo dia 10 de dezembro, não, se, de se, se debater todo mês, se debater é, é, em toda oportunidade que tiver, talvez no café da manhã com a família, um debate sobre direitos humanos, construindo uma base para o filho, né? é, para, ó, ó, ó, ó, para que a partir dali a gente tenha mais é, é, direitos humanos e se, tenha mais discussão sobre direitos humanos. E se busque uma efetividade, né? se busque caminhos para essa efetividade. Como você falou, é muito triste até isso. né? Está tudo garantido, está tudo exposto. Nós temos, nós temos discussões nos tribunais, nós temos discussões na é, academia. nas academias. né? E na realidade da periferia, na comunidade, a gente vê tudo que não está exposto na Constituição. Tudo ao contrário. Então, quer dizer que o senhor acha que um primeiro passo seria uma, digamos assim, educação para os direitos exatamente, humanos. Exatamente, exatamente. Para conscientizar, para difundir, para que as pessoas saibam também reivindicar. Isso é um passo é, necessário para nós atingirmos uma, um grau de efetividade maior. É eu, vejo, eu vejo dessa forma, doutor Machado, dessa forma uhum. materializada pelo senhor, acho que a construção da educação, da do diálogo, né, da discussão sobre direitos humanos, eu acho que a gente já começa a vencer um pouco isso daí, que a partir de depois eu acho que a aceitação, a efetivação vai ser uma consequência disso se a gente passar a não aceitar o contrário, passar a cobrar aquilo que está é, escrito na lei e a partir daí você cobra o legislativo, você cobra o judiciário e eu acho que a construção é por aí, doutor Machado. Muito bem. Eu estou sentindo que o João Bocaleto quer falar sobre isso. <risos> Pô, vamos um convidado aqui, queremos falar. Eu, falar né? Né? <risos> então, vamos lá. eu sei que eu estou falando bastante aqui, mas Não, vamos pode lá. Pode ficar a vontade. Não tem limite. Eu, eu concordo, eu concordo plenamente com o que o Dr. Douglas, o que você falou também, Machado. É, é a, a educação é sim a, uma das chaves. assim, Porque eu acho que ah, os direitos humanos, para eles serem efetivados, eles têm que estar no dia a dia de todas as pessoas. Quando a gente fala em educação, a gente pode pensar que ah, é uma coisa que a gente tem que fazer com as crianças. Falar, ah, as crianças têm que ser educadas sobre os direitos humanos. Tem, tem que ser educadas sobre os direitos humanos, desde criança. Só que a gente não pode perder de vista que a gente precisa educar os adultos também. E que educação é algo contínuo. Que mesmo que a gente educou a criança ali, a gente vai precisar, quando ele for adolescente, falar de novo. Quando ele for adulto, falar de novo. Quando ele for velho, falar de novo. Porque os direitos humanos, eles. Tem que ser. Aquilo que eu te falei, quando eu falei do, do consenso. Construir o consenso é com, é com base na educação. É com base em transformar a mente das pessoas, as pessoas entenderem a importância daquilo. Quando você falar. Ah, como, como que você entende a importância de alguma coisa? Quando você mostra para a pessoa que ela é importante. Que aquela coisa é importante. Que a educação é importante. Então, a gente precisa ter uma constância de educação para os direitos humanos. E, doutor? É, doutor, ó. <risos> já tá? Não passou na OAB já? Segunda fase, o então já é daqui dois dias. Ah, então já. Já tá. É, já é. Pode é. chamar o doutor tá? já? Pode. Doutor pode. Não tem problema, pode, né? Não. Uhum. tem que educar os juízes também, doutor? Com certeza. Os juízes, mais que, mais que nunca. Porque é, é o que você falou, do, ô Machado. Quando você falou que tá na lei, e aí a gente fala, pô, se tá na lei, o juiz vai cumprir a lei com certeza. Por quê? O senso comum é esse, né? O senso comum, a pessoa tá no dia a dia e pensa, Pô, o juiz estudou 10, 20, 30 anos para ser juiz, tá lá, ele com certeza vai aplicar tudo que tá na lei. Mas, só que o juiz precisa dessa educação também. Porque a vida, ela, ela tende a... É lá, você começa a norma, é, normatizar a sua vida de acordo com a sua experiência. E a experiência do juiz não é uma experiência de carência. Juiz no Brasil recebe um bom salário, mora num bom condomínio, num bom bairro, os filhos têm uma boa educação. Então, se você está em um ambiente de, de abundância, você não vai ter essa, essa noção permanente de que esse ambiente não é o normal para as pessoas. As pessoas não vivem no mesmo ambiente que você. Então, isso isso requer, sim, uma constância na educação. O juiz precisa estar se formando em direitos humanos constantemente. E a formação em direitos humanos é uma formação que ela é muito diferente das outras. Assim. Você pega, ah, vamos ensinar em português, sei lá. Aí vai na escola, a professora ensina, pega o livro. Também. Direitos humanos você não ensina com o livro. Tem o livro, fala os direitos que estão escritos. Mas direitos humanos você ensina com a vida. Você precisa pegar a pessoa e botar ela mostrar para ela, ó, isso aqui... É a desigualdade. É isso que precisa ser, precisa ser acabado. Quer dizer, de, a, o aprendizado de direitos humanos depende de uma militância. Com certeza. Não, não precisa ser uma militância partidária. Não, não partidária. Militância em... em... Tema de direitos humanos. Com certeza. Você precisa ter experiência. Precisa pôr a mão na massa. Você precisa pôr eu... a mão na massa. De você... pé no barro. Se me permite, eu, eu costumo conceituar que o verbo é o sentir, né? É, é o, o verbo para definir direitos humanos é, é o sentir, é aquela. é você viver, é, é se indignar com, com a situação do outro. Eu acho que está ligado a isso que o João está falando. É isso, a palavra da, da educação para os direitos humanos é a indignação. Porque se você não tem a capacidade ah, de se indignar. Exatamente. Com o sofrimento do outro, meu, você não vai defender os direitos humanos. Se você não, não tem essa capacidade, você não vai defender os direitos humanos. E se você não tem essa capacidade, eu digo mais, você não deveria ser juiz, você não deveria ser policial, advogado, você não deveria cuidar, ter ligação com a vida de ninguém. Porque se você não tem essa capacidade de ter empatia pelo outro, de empatia pelo sofrimento do outro você também não deveria interferir nessa vida. Então, vai cuidar só da sua. É, vai, cuida, faz um curso que você vai ficar fazendo contas ou vai fazer outra Agora... coisa. Mas se você for fazer, se a sua atuação de vida, se sua atuação profissional for com relação às pessoas, o trato com as pessoas, você precisa ter Empatia, você precisa ter indignação, você precisa ter essas qualidades. Acho, que... Nessa linha é, é, que o João está falando, eu acho que o doutor Sobral, Heracto é, Fontana Sobral Pinto, falava isso, né? Que o advogado só é advogado quando, quando, quando se dedica às causas sociais, quando se indigna com, a, a, com os problemas sociais. Porque, do contrário, ele está só se dedicando a uma profissão qualquer que leva dinheiro à sua família, que. Que, que, que lhe garante sustento, mas advogado ele não é. O grande Heráclito é. Fontoura Sobral Pinto. João, vou te dar um dado estarrecedor. Eu fui da comissão de estudos para a reforma do Judiciário do Ministério da Justiça da Dilma. E lá, na, durante o governo Dilma, de lá, na, durante uma parte do governo Dilma, né? de lá e lá eu tive o contato com uma... Uma estatística que já não está, obviamente, atualizada. O texto vai mudando. Porque nunca se falou tanto de direitos humanos, também na faculdade, já tem as cadeiras de direitos humanos, publicação, livro, congresso, fala muito. Então vai mudando a realidade. Mas a, a estatística, eu não me lembro o ano certo, mas aí, nesse século já, a estatística uh, no Brasil era de que... Ape... Veja o quanto que isso é, é desanimador. Era que apenas 4% dos juízes brasileiros conheciam, não é que aplicavam, conheciam aquele que é o mais popular tratado internacional de direitos humanos assinado pelo Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica. 4% como medidas que a gente pensou né, para propor lá na comissão, era que deveria haver, de fato, um processo de educação para os direitos humanos dentro do judiciário. Então, veja o quanto que o poder judiciário brasileiro está longe. Não é da prática de direitos humanos, longe da gramática de direitos humanos. Então Isso é absolutamente assustador. Quer dizer, como vencer como superar a incapacidade de um aparelho judicial que nem conhece os direitos humanos para fazer com que ele aparelho judicial efetive direitos humanos Agora aqui eu queria ouvi- sobre o seguinte: a efetivação dos direitos humanos no judiciário no caso a caso quando há um conflito por exemplo um caso de tortura ela até acontece? Né? Então você tem ali uma efetividade jurídica O que você não tem é uma efetividade geral Então às vezes você garante direitos humanos no varejo, no caso a caso Mas num contexto assim, num oceano de carências e de violações de direitos humanos Isso leva a uma, a uma, a uma ineficácia, uma ineficiência Uma inefetividade geral dos direitos humanos E é desesperador Então aí vai a minha pergunta é uma pergunta que parte de uma, de uma percepção minha. O Estado brasileiro e o Estado capitalista em geral, para garantir direitos humanos para todos e todas, para garantir uma eficácia geral de direitos humanos, que vai implicar dignidade, qualidade de vida, bem-estar, etc., o Estado capitalista, e maiormente o nosso, que é um Estado neoliberal, ele precisa rever os seus objetivos, seus valores, suas finalidades. Porque se a finalidade não for garantir o bem-estar da população, e for, por exemplo, só... É cortar programas sociais, eh, garantir o déficit primário, enxugar os gastos, não investir na área social, então você não vai ter direito, mas sobretudo aqueles de segunda geração, que é moradia, saúde, trabalho, educação, eh, etc. Eu tenho a impressão, doutor Douglas e doutor João Bocaleto, que se não houver uma revisão do papel do Estado, dos objetivos, dos valores, da finalidade do Estado, tenho a impressão, queria ouvir sobre isso, eu tenho a impressão que nós não conseguiremos atingir uma eficácia geral dos direitos humanos, sobretudo os de segunda geração, que dependem de uma prestação positiva do Estado. O que, que vocês pensam sobre o papel do Estado nessa tarefa de garantir a efetivação dos direitos humanos? E, em, outros, em resumo, esse Estado que está aí, ele vai... Ele consegue fazer isso ou é que mera você falar em direitos humanos fundamentais com eficácia geral no Estado capitalista, sobretudo no Estado de capitalismo, uh, outro dia eu ouvi essa expressão de capitalismo feudal como o nosso. Qual o futuro dos direitos humanos? O que podemos esperar nesse contexto com esse tipo de Estado, com, essas, com esse papel de Estado? É, doutor Machado, é... Esse Estado atual, é, aparentemente, ele, prega, ele faz o oposto né, na, na questão dos direitos humanos. Corta tá? direitos. Né? Corta. Eu vejo que é, é, preciso, é preciso mudar esse paradigma, é preciso reestruturar esse Estado, é preciso reestruturar essa visão. É, no próprio judiciário, né, como, como o senhor bem falou, eu acho que o caminho seria uma construção de um novo paradigma. Né? Que isso passe é, a ser o norte, né? que os direitos humanos passe a ser o norte e, a, pra, e a partir daí, se construir algo é, direcionado e voltado para aquilo. Aí, talvez, a gente alcance a efetividade. Muito bem. Doutor, o senhor está falando da superação do Estado capitalista? Estou falando... Pode ser que sim. Uhum. Nessa linha, nessa linha, nesse horizonte, esse é o horizonte. É como é. o senhor disse, o paradigma que deve ser perseguido, é. a superação do Estado capitalista. Exatamente. O Caleto, ele está dizendo para nós, estou perguntando, não estou pondo palavras na boca dele. Ele está dizendo para nós que, num contexto de sociedade, de modo de produção e de Estado capitalista, não dá para efetivar direitos humanos para todos? Olha. Eu tendo a concordar com essa afirmação. É, e e eu, eu vou até um pouco mais além, assim. O, o Estado capitalista neoliberal, é com nosso. certeza não. Esse é o Estado que ele tem como cerne a violação dos direitos humanos. O welfare state ainda vai bem. O, o Estado de bem-estar social tem uma taxa razoável. Aí é, é. Isso sim. Se a gente considerar o Estado, né? Mas o problema é que todos os estados que aplicaram o welfare state a ponto de diminuir a desigualdade de forma sistêmica dentro desses estados, eles estavam baseados em um sistema de colonia coloni de colonialidade. Eles eram colo eles colonizavam outros países. Exploração de outros países. Exatamente. Eles garantiam direitos humanos para eles e, e destroçam dos outros. Exato. Então a gente tem que pensar que, tanto que, se você pega hoje na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que a gente todo mundo fala que os Estados Unidos é o país modelo, né? Mas eles violam os direitos humanos a todo momento, a ponto de ter campos de concentração nos estados deles. E guerra. Exato. É, eles fazem... É, os imigrantes que entram lá de forma ilegal, eles são submetidos a campos de concentração. E separam pais e filhos Guantanamo. e tudo mais. Aguentando o o Iraque por causa do... do... Petróleo? então eu, eu diria que o estado capitalista ele é ele tem essa essa, essa problemática toda assim Uma com limitação. certeza agora o welfare state como a gente falou ah pode ser que o welfare state mas a gente precisa pensar no, se for para fazer um welfare state precisa ser um welfare state global a gente tem que pensar que todas as pessoas do planeta tem que ter essa uhum. essa qualidade que se for fazer só localizado ah um pequeno como território funciona? funciona para aquela população, mas os direitos não são humanos. Então é para todos os humanos, não é para os humanos de um determinado país da Europa ou os determinados os humanos dos Estados Unidos. Não, é os direitos humanos de geral da humanidade. Da humanidade, então. É o, o capitalismo Da forma que até hoje foi implementado Ele sempre foi um sistema De violação de direitos humanos Ou uma violação direta Num país em que a pessoa está Num país que a gente está falando Ou uma violação de um país terceiro De um outro povo O, o capitalismo foi construído com base na escravidão gente é, A base do capitalismo Principalmente do nosso capitalismo Brasileiro é Foi tudo baseado na escravidão A gente escra, escra, fez de um outro povo escravo para poder sustentar o desenvolvimento econômico do nosso país. Uhum. E ainda assim, esse, esse desenvolvimento econômico submetido às grandes potências do norte. <risos> então, o capitalismo, de fato, ele foi o, o um principal responsável pelas maiores violações de direitos humanos. Com certeza. E eu por... acho que nada, nada é maior do que escravidão. Às vezes você não... Você tira tudo o que tem de um indivíduo Você tira... E curiosamente, né João A concepção de direitos humanos que temos hoje É burguesa capitalista Você vê as contradições que o Bob já denunciava Essa é a concepção burguesa que nós temos de direitos humanos Isso é uma promessa do iluminismo É uma promessa da revolução francesa Liberdade, igualdade e fraternidade Quer dizer, a concepção que nós temos é burguesa Mas a sociedade burguesa Eu que estou dizendo agora Ela é um obstáculo para a efetivação geral e Jurídica dos direitos humanos fundamentais Doutor, bom, eu queria antes lembrar aos nossos espectadores, internautas e todos que estão conosco até este momento que estamos aqui no programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT, pelo Facebook e demais redes sociais. Eu estou recebendo hoje no dia internacional dos direitos humanos para discutir os direitos humanos o advogado doutor Douglas Marques e o bacharel em direito o doutor João Bocaleta, é com ele que nós estamos, com eles que estamos discutindo essa problemática. Doutor Douglas Marques, nesse campo aí da praxis dos direitos humanos, da luta, da realização, da efetivação, eu queria falar um pouquinho do seu universo na Comissão de Direitos Humanos da OAB, que o senhor coordena. O que, doutor, que o senhor diz aqui para nós que efetivamente, com perdão do trocadilho, tem sido feito para efetivação, dos direitos humanos fundamentais, lá na perspectiva da OAB, no seu campo de luta. O que, que é a luta? Bom, é, Dr Machado, a, a principal, é, eu falo que é, o que nós conseguimos é, de forma bem significativa foi trazer a Comissão de Direitos Humanos para comunidade de Ribeirão Preto. Né? Nós tínhamos a Comissão de Direitos Humanos nas gestões passadas, mas ela era praticamente inativa e desconhecida da sociedade de Iberão Preto. Né? A partir do momento que essa gestão entrou, ela primeiro foi presidida pelo Dr. Bruno Castro e depois pelo Dr. Antônio Luiz e agora, dando sequência, né, é, nós é, é, apresen nos apresentamos e conseguimos estar é, entrando na so dentro na sociedade de Iberão Preto é, e, e, e participando da população e auxiliando a população é, em situação de vulnerabilidade, é, tanto a comunidade carcerária quanto as comunidades, é, as pessoas em situação de rua, tem sido uma luta é, é, tremenda e uma luta bem ampla. Né? Eu costumo dizer que é, sempre que acionados nós conseguimos estar é, tá, tá auxiliando, né? conseguimos estar tá, é, é, na medida do possível combatendo. E ela tem sido bem, é, bem ampla, né? Muito bem. Doutor Locale, o senhor assumiu agora recentemente o Como é que fala? a coordenação do Setorial de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores. Portanto, já assumiu, já está no comando disso ou ainda não está empoçado, digamos? Já está. Eu queria, então, mas foi recentemente, foi agora há pouco, né? Eu queria perguntar quais os planos. Bom, é, Machado, primeiro, primeiro aqui fazer uma, uma referência aqui, porque essa, esse setorial era coordenado por você, então é um setorial no PT que a gente considera um muito importante, principalmente para a luta. E o setorial de direitos humanos do PT, ele é uma ferramenta de auxílio, principalmente, porque como a gente já discutiu aqui, os direitos humanos eles são muito amplos, então hum. é todas as, as, as tudo que tem a ver com a dignidade humana do, do indivíduo e do, do cidadão da pessoa uhum. ela está relacionada a direitos humanos então a proposta que a gente apresentou para o partido foi uma proposta de fazer um setorial que dialogue com os outros setoriais porque a, a violação dos direitos humanos ela é carreta na violação de outros direitos por exemplo no partido dos trabalhadores a gente tem a secretaria de mulheres a secretaria LGbt violações de direitos humanos são mais <risos> ocorrentes contra esses públicos. Então a atuação ela é importante que seja coordenada, não seja uma atuação é, cada um por si, assim por dizer. Então a ideia desse setorial é justamente estar somando na luta dos outros setoriais e promovendo essa educação para os direitos humanos que a gente falou aqui como a peça fundamental. Eu Como acho... se fosse um intersetorial. Exatamente. Porque se a gente for pensar, eu, pelo menos os setoriais que aqui em Ribeirão a gente tem: temos o setorial de educação, uhum. direitos humanos, por óbvio. Uhum. Temos secretaria de mulheres e LGBT, também uhum. direitos humanos, são direitos básicos dessas, dessas populações. É, combate ao racismo, direitos humanos, por óbvio também. Uhum. Temos sindical direito ao trabalho é um direito humano. Direito ao trabalho digno, direito ao... Salário digno. Um salário digno. Descanso. Condições, descanso. Aposentadoria. Isso tudo tem a ver com direitos humanos. Então, é, eu não vejo como fazer essa atuação sem ser uma atuação transversal. Eu acho que é, o diálogo com os outros setoriais, com as, com as lutas da cidade, elas são é, fundamentais a gente fazer um, um trabalho legal dentro do PT. E a ideia é que com essa atuação do setorial dos direitos humanos a gente chegue para disputa eleitoral, porque a gente está falando de um partido. Uhum. Um partido político que o fim de um partido político é disputar... Eleições. Eleições. Então a gente tem que chegar na, nas eleições com uma proposta, com a melhor proposta. A melhor proposta para a população de Ribeirão Preto tem que vir do nosso partido. Então... E tendo essa atuação durante os, os anos todos, em coordenação com os nossos mandatos, em coordenação com os outros setoriais, para justamente chegar na hora da eleição, a gente ter o um melhor plano de governo para apresentar para a sociedade. Um plano de governo que efetive os direitos humanos, de fato. E além disso, em concomitância, como a gente discutiu aqui, a educação é muito importante. Então, uhum. a ideia é que, que a gente consiga desenvolver... Processos educacionais pros os militantes do partido e todos aqueles interessados que tenham uma formação em direitos humanos. Uma formação para a gente entender a necessidade de defender os direitos humanos de fato. Então, Machado, essa é... É um trabalho porta para dentro. É que é um porta para dentro com a porta aberta. <risos> eu acho que a gente não tem como a gente fazer uma educação para direitos humanos e segregar. Então, eu acho assim, vamos fazer para os nossos militantes e com todos aqueles que queiram somar para estar... Tá participando desses processos de formação, porque porque para a gente entender da importância disso, daí. porque é, se a gente não não fizer essa formação do do militante, do do, do indivíduo, do do cidadão, Cidadã. a gente não vai conseguir efetivar. Ou se a gente é efetiva, não é algo perene, é algo que chega, muda um governo e acaba com tudo. Uhum. Então, é, essas são as diretrizes que a gente pensou para estar tá tocando setorial nesse nesse próximo período, né? Que são quatro anos. Uhum. E é isso. Muito bem. Olha, eu queria dar uma notícia ruim para vocês. Nós é. estamos sobre a hora. O papo está tão bom, está tão assim esclarecedor, né? Mas nós temos essa limitação. Que pena, hein? Eu queria, mas antes, eu queria então pedir que ambos fizessem as suas. Considerações finais, espontâneas sobre coisas que acho importante que eventualmente a gente não tenha tocado aqui. Eu comecei com o Dr. Douglas Marques. Vamos agora deferir o privilégio ao Dr. João Bocaleto começar Perfeito. por ele. Bom, então, primeiramente, queria agradecer aqui ao Dr. Douglas e ao Machado por esse papo muito enriquecedor que a gente teve aqui hoje. Eu acho que papos como esse são necessários para a nossa sociedade Que eles devem acontecer com mais frequência e, e, bom, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, gente? A gente tem que estar tá feliz que, ele, que existe a declaração Mas a gente não pode estar tá conformado ah, A gente tem que estar tá sempre indignado com todos os desrespeitos a, aos direitos humanos E a gente tem que estar tá sempre na luta Essa é a minha palavra para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E, e é isso. Obrigado, Machado. Muito bem, doutor Douglas, à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer também, é, doutor Machado, pelo bate-papo, ao João. E na mesma linha, é, é, é muito importante programas como o do senhor, com esse esclarecimento, com esse diálogo, e que é, é primordial. Eu, eu vejo que a nossa saída é levar, trazer mais é, esse debate de direitos humanos para a sociedade, para que a partir daí se comece a efetivar literalmente tudo aquilo que está garantido pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, pela nossa Constituição da República e eu penso que o caminho é esse, é o debate, é o diálogo, é a participação e é isso, doutor Machado, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Olha, em sinal do nosso agradecimento, eu vou passar a mão de cada um de vocês esse pequeno brinde do nosso programa Direitos na Rede. Oh, que então, bacana. Então, é para vocês se lembrarem e que o programa está aqui com as portas abertas para quando quiserem vir debater Muito qualquer obrigado. tema relacionado assim, a, essa, a esses problemas que nós tentamos enfrentar. Muito obrigado, senhor Machado. É uma canequinha dessa aqui. Obrigado, obrigado, Machado. E quando, quando quiser, estamos à disposição aí para estar tá participando de mais um ah. bate-papo. E é isso aí. Muito obrigado pela e, Inclusive abertura. sobre direitos humanos. Tem muita coisa que a gente não falou ainda, né? precisava Eu falar. Não. As gerações de direitos humanos, essa coisa toda. né? Como foram construídas ao longo da história. Vamos voltar, vamos voltar. Um programa só é pouco. Tá certo. Muito obrigado, doutor Machado. Eu que agradeço Com a presença. Bom, estivemos aqui no programa Direitos na Rede, discutindo direitos humanos neste 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em que se comemora mais um aniversário da declaração da ONU, assinada em 1948. Eu queria lembrar que é muito importante que a gente se lembre que direitos humanos são direitos que a gente chama também de fundamentais. Porque eles fundamentam o Estado Democrático de Direito, eles fundamentam a cidadania e fundamentam sobretudo a dignidade humana. Portanto, quando falamos de direitos humanos, estamos falando de direitos fundamentais, de direitos essenciais, de direitos básicos, sem os quais a pessoa humana conserva a sua dimensão biológica, mas perde a sua essência de pessoa humana, perde a sua dignidade. Depois de 1945, da Segunda Grande Guerra, o homem percebeu que era capaz, inclusive, de destruir o seu ambiente, destruir o seu planeta. E a partir dali proliferaram muitas declarações internacionais de direitos humanos, porque o homem percebeu que era preciso proteger a humanidade e o habitat dela. Portanto, quando estamos falando de direitos humanos, estamos falando de liberdade de ir e vir, de expressão, de votar, de ser votado, de se filiar a um partido, de crença, etc. Mas estamos falando também de moradia, de saúde, educação, estamos falando de dignidade. E falando também do direito à paz, do direito à autoafirmação dos povos, do direito ao acesso aos novos direitos. Portanto, direitos humanos... É, tem uma conceituação, uma compreensão muito ampla e está longe daquele estigma de ser apenas direito de bandido. Precisamos pensar nisso, porque o homem percebeu que é capaz de se colocar no lugar do outro, é capaz de construir sistemas éticos, é capaz, portanto, de construir uma rede normativa, assim, capaz de proteger a humanidade e até o planeta. E agora fica a tarefa árdua, já vou avisando, às vezes perigosa, de dar... Uh, efetividade aos direitos humanos fundamentais, porque eles têm, inegavelmente, um potencial transformador e talvez até um potencial subversivo, de subverter uma sociedade que é uma chocadeira de desigualdade, uma chocadeira de injustiças sociais. Portanto, efetivar direitos humanos requer muito debate, muita discussão, muita compreensão, mas requer coragem também. Neste dia 10 de dezembro, eu quero, portanto, uh, reafirmar que ou conseguimos alargar o foco dos direitos humanos para todos ou ninguém terá direitos humanos. Esse é um desafio da humanidade. Eu agradeço especialmente honrado a presença dos meus companheiros aqui de debate, o advogado doutor Douglas Marques e o bacharel em Direito, Dr. João Bocaleto, com quem estivemos discutindo essa temática. E agradeço especialmente a minha equipe, de, a produção do Zé Alfredo e a edição do Tiago Cavani. E agradeço muitíssimo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Espero poder continuar com essa mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado e até lá.